são as partes mais seguras do avião. Bom, pela pesquisa, pela pesquisa do Google, eles dizem que a fileira do meio é da traseira. Se você não tem, se você não entendeu, eu vou explicar de um jeito bem legal, beleza? Beleza? Então, bora para pro vídeo. Uma pesquisa elaborada pela revista Time, baseada em dados da Agência Federal de a aviação dos Estados Unidos, FAA, mostrou que as fileiras do meio e, das, e da traseira de uma aeronave são as partes mais seguras para se viajar. O estudo foi realizado a partir de análises de acidentes aéreos com sobreviventes e mortos nos últimos 35 anos. Bom, e o que, que eles querem dizer? Que ao longo do tempo eles foram vendo aquelas aqueles acidentes que aconteceram de avião, aquelas as fileiras que mais morreram. Então, aí eles foram vendo ao longo do tempo aquela aquelas fileiras que mais morreram. Por exemplo, se for essa fileira aqui, ela morreu menos, então eles foram lá e eles foram conversando em um grupo quais, é, quais são as fileiras, quais são as fileiras mais seguras para se viajar. E vamos supor que essa daqui morreu mais. Então aí eles vão tipo falar, ó, oh, essa fileira aqui morreu mais. Então essa daqui não tá que vai ser mais segura essa daqui morreu mais, essa daqui não é, muito segura, essa daqui sobre, sobreviveu muitas pessoas, então essa daqui, então eles vão lá, eles escrevem, né, eles falam, e aí a pesquisa ela vai até o Google, o Google, aí você pesquisa lá sobre isso o, o que eu falei, e aí eles vai lá e ter, só que não é fácil deles fazer. Eles, tipo, esperaram vários anos, vários anos para, para que a pesquisa, ela, ela seja afirmada. Afirmada. Então, aí, se ela foi afirmada, eles mandam. E aí, o Google põe na pesquisa que as pessoas pesquisaram. Então, se você quer ver o texto que eu pesquisei, é esse daqui, ó. A, per a pergunta, né? Quais são as partes mais seguras do avião? É que eu tô no computador, tá? Mas aí vai aparecer. Beleza? Então, tchau galera e até o próximo vídeo. O meu nome é Davi. Deixa o like e se inscreve para mais curiosidade. Falou!